todos bem-vindos aqui diretamente no nosso canal Mais Brasil. E no programa de hoje, vamos falar sobre saúde, sobre bom humor, sobre qualidade de vida. Se estamos com dor, não estamos bem, não teremos uma boa qualidade de vida, não é verdade? E para falar sobre esse assunto hoje, diretamente da Clínica Harmonize, a terapeuta iridóloga Priscila de Paula Mendonça. Tudo bem, Priscila? Tudo bem vocês? Tudo bem. Fala um pouquinho para gente, para iniciar nosso bate-papo... Sobre a iridologia, né? como é que funciona? A iridologia é um tratamento feito através da íris dos olhos. Então a gente tira a foto do olho, né? coloca na, na tela e nós temos um, um gráfico orgânico. Então, cada marquinha que tem na íris representa um órgão. E assim a gente pode tratar de maneira mais efetiva a fragilidade do organismo. Então, através de uma sessão, você vai ver todo o organismo, todo o corpo, uhum. ver aonde tem algum ponto que não está bem. Isso mesmo. Nossa, é muito prático. É bem <risos> prático, uhum. E prático também, né? Que você Sim. trata tudo junto. Sim, isso mesmo. E você tem tido bons resultados? Como é que tem sido as pessoas com o resultado da iridologia? Sim, graças a Deus, né. mesmo aqui em Frutal, como em Itapajipe que a gente atende, estamos dando bons resultados em dores, em ansiedade, em depressão, em insônia. Então a gente tem sim, a gente trata de forma natural. E por ser bem específico, aonde está, da onde está vindo o problema, a gente consegue tratar mais rápido, porque a gente consegue achar a causa diretamente na causa, você consegue, de repente, fazer com que outras coisas não aconteçam. Porque se você toma um medicamento, vai afetar outra coisa, né? Sim, isso mesmo. E além de não ficar tampando sintomas, né? Uhum. A gente realmente trata o que está precisando e aí não vai tampar o sintoma. Então, você realmente vai haver uma cura. Que muito bom. Isso daí é muito ótimo. E depois desse tratamento, você se especializou no tratamento agora diretamente em dores. Isso. Como é que funciona? Chama Bio-Kibernetic Smith. É uma terapia alemã, está no Brasil há 13 anos, então ela é bem recente. Resumidamente, é como se fosse uma evolução da acupuntura. Porque a gente não fura, né? é através do estímulo da pele. É não... indolor. É indolor, totalmente. E através desse estímulo de pontos na pele, o seu sistema nervoso central entende e ele ajusta o que está precisando ali. Que a nossa pele ela tem muitos sensores. Então quando você estimula no ponto certo, no tempo certo, na ordem correta, o seu sistema nervoso central entende e ajusta, e ajusta ali. Tanto a nível de dores, como de emocional, ansiedade, insônia. Então, é para várias indicações. Sim. Também. Hormonal. É para praticamente exemplo, tudo. Por exemplo, tireoide. Tem muitas pessoas com problema no tireoide. Sim, também trata? trata. E como é que é o procedimento? Como que funciona? Ele, a gente consegue agir de várias formas. Ah. Primeiramente, a gente usa esses líquidos. Que ele entra na aromaterapia. Tá? Por exemplo, esse daqui é o detox. É o primeiro que a gente coloca. O seu cérebro, você inala ele, o seu cérebro entende que está na hora de relaxar, está na hora de tirar os o excesso de pensamentos e voltar para o seu corpo. E aí a gente depois vem com o cura, que o seu cérebro também entende que está ali para curar. E ele começa a se preparar para a cura. E depois a gente finaliza com o bem-estar, que também... O seu cérebro manda comandos para o seu corpo, que pode relaxar. Foi feito algo muito bom aqui. Né? E através desses é, dispositivos, né? mas não tem energia, não tem nada que fura. Não é a laser, não é nada. Não. Você passa é, perto da pele. A gente costa. realmente estimula a pele. Ah, desta forma mesmo, né? para estimular determinados pontos que o Dr. Smith descobriu né? Através de estudos, mais de 30 anos de estudos, mais de 20 mil pessoas testadas na Alemanha. Então ele descobriu esses pontos e a gente vai especificamente neles. E aí promove um grande relaxamento. Então não tem energia, não tem é, laser, é algo realmente simples. Muito simples. mas vai tocando que, complexo. que você sabe os pontos certos. Quer dizer, não é qualquer um que tem como fazer. Você estudou, você Sim. se aprimorou nessa técnica, você se aprofundou. Isso mesmo. A gente buscou lá em São Paulo, né, nosso centro. Como que você Isso. descobriu? Ah, eu vinha, como eu fazia a iridologia já há três anos, eu estava pedindo para Deus algo diferente, algo instantâneo, de alívio de dores rápido, porque a gente vê o paciente sofrendo, mas a gente não quer que ele fique sofrendo por um longo tempo. A gente sabe que a cura é um longo tempo, é um processo, mas eu queria algo mais rápido. E aí na rede social, eu mexendo, né, e vi, e aí eu estudei mais a fundo, eu vi de um instituto de muita confiança para nós terapeutas, e aí eu falei, não, eu vou atrás. E aí eu realmente me apaixonei. E você foi aprofundando, você foi fazendo cursos Sim. e fazendo testes também, né? Você foi vendo no dia uhum. a dia como é que funciona. Sim. É, eu cheguei, eu quis ser a primeira a ser feita. Falei, <risos> antes de fazer o curso, eu quero que aplique em mim, né? Correto. E aí eu fiquei surpresa como que realmente alivia na hora. Relaxa, alivia, a coluna estabiliza. Porque você já, você testando em você, você sabe como funciona. Sim. Para a coluna também, às vezes a pessoa está com dor muscular, ou às vezes teve alguma quebradura ou trincou, a pessoa começa a andar mais torto, né? Sim. Esse tipo de tratamento também funciona? Funciona. Porque ele relaxa a musculatura, né? O nosso grande problema, nossa maior causa de dores é a tensão. Então, às vezes você quebrou um braço, você vai compensar no outro. E é aquela tensão muscular que vai te causar dores. Você vai ficar tenso, ficar com medo de mexer e acostuma. Vira um costume Sim. de deixar aquele outro lado ali quieto, parado. E vai atrofiando, né? Isso mesmo. Causando, e causando dores, né? E causando mal humor <risos> também, né? Que não tem como. Se a gente está com dor, né? Você tá um mal humorado, você não consegue ter uma qualidade de vida, não consegue é. dormir bem. E olha, no sono também esse tratamento funciona, como você Sim. falou, né? Sim, trata a insônia também. Insônia, ansiedade... Pensamento hiperacelerado, né? Dizem Demais. que é o mal do século, né? O uhum. pensamento das pessoas com aceleramento. E que, quantas sessões que é necessário para a pessoa perceber se, nossa, deu um anívio? Uma. uma. <risos> em geral, uma. Mas a gente não indica uma, uhum. né? A gente indica a pessoa sempre fazer um acompanhamento. Porque tudo em nós é um processo. É um tratamento. Se fosse mágico, seria tudo muito simples. Mas, o nosso organismo não é simples, ele sempre tem que ter aquele processo, até para ele entender que ele está ali para se autocurar, ele precisa ajustar ali, então é mais de uma sessão. Aí, quantidade de sessões depende se o problema está mais crônico, se, é, depende do estilo de vida da pessoa. Às vezes a mulher tem muita dor aqui, né? mas ela carrega bolsa aqui. Hum. Então, o trabalho também, força, isso, né? Isso, o trabalho, mexe muito no computador. Então, depende de cada um, de cada pessoa, né? Não, não tem como falar e é, assim. E como é que a sessão é semanalmente? Como que é? Pode ser feito todos os dias, né? Mas a gente indica uma vez por semana, é, pro seu corpo ir acostumando. É, e a sessão é super rápida. Então, a pessoa não tem nem como falar que é falta de tempo. Porque Mais ou em menos 20 quantos? Minutos, 20 minutos. Em média, 20 minutos a gente consegue fazer todo o tratamento. Porque não é o tempo, é a qualidade, né? Isso mesmo. <risos> Olha, gente, eu vou dizer que tem pessoas da minha família que tá fazendo e tá tendo um bom resultado. Funciona mesmo. Quer dizer, algo que você testou em você, pessoas estão falando e eu também sou testemunha. Pessoas que estão dizendo que funciona, que é muito bom, é relaxante. Imagina, você está com muita dor, muita tensão e aliviá-la em 20 minutos? É um milagre, né? É um milagre. O que você diria a isso? Você diria que Deus Sim. é o criador de tudo, né? Isso mesmo. Todo mundo que termina e fala, Ai, não sei o que você fez, mas eu estou sentindo melhor eu sempre explico o criador ele criou de forma perfeita, né? E graças a ele, ele mesmo ensinou uma pessoa para nos transmitir essa essa sabedoria. Então é algo realmente de Deus. É algo que devemos aproveitar, né? Sim. e usufruir muito bem. Sim. Porque você tá tratando um conjunto, você tá tratando tudo ao mesmo tempo, não só aquela dorzinha que você tá ali, vai não. atingir outros pontos que você nem sabe que precisa ser tratado. Isso mesmo. Já aconteceu algum paciente que chegou lá e depois falou assim, nossa, é, me ajudou em outra coisa também. Sim. É, uma das primeiras pacientes minhas, ela tinha feito, colocado silicone nos seios, é. né? E aí ela tinha perdido a sensibilidade, já fazia uns três anos. E eu fiz nela, eu sabia, tem um processo que chama liberação de cicatriz. Que é quando você não sente aquela região, você faz aquela liberação da cicatriz para poder voltar a ter sensibilidade. Só que eu não fiz nela, porque era a primeira sessão. Uhum. E aí ela chegou uma semana depois e falou, olha, eu não sei se tem a ver, mas foi a única coisa diferente que eu fiz e eu voltei a ter sensibilidade. Então ela teve qualidade de vida também, porque a mama para a mulher é algo muito importante. Nossa, muito né? importante mesmo. Sim. Quer dizer, você, você trata uma coisa, mas vai tratando o corpo como um Sim. todo, né? Porque o nosso inteligente, o nosso corpo, perdão, ele é muito inteligente. Você vai fazer o estímulo, o estímulo nele, só que ele sabe o que, é que ele está precisando. Então, ele vai pegar esse estímulo e vai tratar aonde ele acha que está precisando. Como se estivesse adormecido. Isso e mesmo. Ele está ali quietinho, mas você vai estimulando. Nosso corpo né, é, é como se fosse um, um robô, né? Ah, não é um robô, é algo assim feito por Deus, mas muito mais sofisticado. As pessoas, ai, ah, mas a máquina, mas o corpo humano, e foi feito com muito amor, carinho por Deus. Sim. Mas assim, os, nós temos o nosso tratamento e nós mesmos. Sim. Buscamos mesmo. nos propós, próprios pontos dele para fazer o tratamento. Sim. Como as pessoas também busquem muito o tratamento de remédios mais naturais, para auxiliar também. Uhum. Quer dizer, você está cuidando, se tratando e amenizando as suas dores. Isso mesmo. Fugindo também de medicamentos mais fortes que vai, vai causando outras coisas. Sim. Priscila, é, e você tem mais vontade de fazer outra coisa a mais? Você está satisfeita? Você tem que falar assim, não, eu quero fazer mais ainda pelo meu paciente. <risos> Nossa, eu quero demais, né? <risos> A gente, eu pelo menos, tenho muito amor por essa área. Eu sou realmente apaixonada e apaixonada por senhores idosos. Então, para mim conseguir fazer algo mais, tem que ter um financeiro, né? Uhum. Então, é aos poucos, mas eu sei que eu consigo chegar lá. Você se compadece com a dor do Demais. próximo? Demais! Tanto é que hoje o foco são idosos, né? E a gente sente, nossa, muita compaixão. Toda a clínica, aliás, eu, as meninas da clínica, desde a secretária até todo mundo lá, graças a Deus, ama né tratar, cuidar. A pessoa chegar às vezes cansada, sobrecarregada. A gente gosta de ver as pessoas saindo melhores. Então, tem mais o que fazer. Nessa mesma terapia, tem muito o que fazer ainda. Eu estou no segundo grau, mas são cinco graus. Cinco graus? Cinco graus. Então, e lá em São Paulo, o pessoal da, da equipe nos relatam que já viram pessoas saindo de cadeira de rodas, né? Então, eu falo que esse hoje é o meu sonho. Imagina, você com paciente lá, não conseguindo andar e de repente levantada da maca uhum. e conseguir colocar os pés no chão e caminhar. É o meu sonho. <risos> Sonho mesmo. Você vai realizá-lo, com certeza. Deus quiser, em nome de Deus. Porque Jesus. você tem um amor no coração, você tem vontade de ajudar o próximo. Sim. E isso é a diferença no profissional. Quando você trabalha com amor, quando você trabalha com carinho, e olhando o, o sofrimento do outro, uhum. eu acho que sim, é uma maneira de pensar, é diferenciado. É. Porque você consegue buscar a essência divina e colocar nas suas mãos, que é colocada nas suas mãos, que você é um ser, um filho de, uma filha de Deus. Uhum. E também temente a Deus, religiosamente. Então, acho que reúne tudo, né, Priscila? Sim. Não tem como você separar, né? Corpo, alma e espírito. Uhum. Nós somos feitos por um tripé, não tem como você separar. Mas tem como você tratar um e o outro automaticamente ser tratado também. É igual você falou, quando você alivia dores, até o seu humor muda. Então, até o seu emocional muda. Né? Eu peguei um paciente que estava com tanta dor e não conseguindo dormir, que ele estava pensando em suicídio. Então, a alma dele já estava triste. E hoje ele não tem dores e ele já está voltando a trabalhar. Então, não tem como separar. Né, a gente fala que, que a gente quando trata um, automaticamente os outros são tratados. E assim também é o espiritual, quando você entende que Deus te fez perfeito, que você tem como se tratar e, e, e ficar cada vez melhor, o seu espiritual também se eleva. Equilíbrio entre o corpo e o espírito, né? Isso. Estamos sempre em equilíbrio, você consegue viver bem sim. Com, com certeza. certeza. <risos> E Priscila, e você sim? o é, que, que o seu pensamento no dia de hoje? Você há anos, a Priscila de uns anos atrás, antes de ser terapeuta, de formar como terapeuta, uhum. e você hoje, o que, que mudou? Vixe, vai ter que ter outra entrevista, né? Mas, muito. Em especial, eu, eu me sinto assim, bem mais madura em relação a Deus mesmo. Quando eu trouxe essa terapia em especial, a iridologia, eu já fui vendo isso, mas em especial a bio Você ficou meio assim será, né, que vai dar tudo certo? Isso! Fiquei bem... Eu era muito cética a esses tratamentos. É, de medo de fazer a pessoa pagar uma sessão e não ter o resultado. Eu sempre tive esse medo para não prejudicar o outro, né? E aí, quando eu trouxe, eu falei, gente, agora eu vou ter que confiar. Vou ter que confiar na, que realmente foi o Criador quem fez assim e que tem como buscar auto autocura. Então, quando eu trouxe, eu comecei a ver os resultados, principalmente em pacientes mais idosos e crianças deficientes que eu atendo também, tanto deficiente mental como físico. E aí eu comecei a ver os resultados. Isso me evoluiu muito espiritualmente. Isso me mostrou quanto nós somos pequenos e quanto Deus é grande. E ao mesmo tempo, tanto que Ele é humoroso conosco. Então, de anos passados para cá, eu senti uma evolução espiritual muito grande. Eu consegui ver Deus mais como Pai, como presente, como bom. É, não tem como eu falar em palavras, só você vivendo. E as meninas da clínica também, isso foi muito bom para todas nós. Nós vermos pessoas chegar arrastando a perna e sair andando. Ah, que legal, passou a dor. Né? E aí a gente começou, e a gente sempre glorificando o nome de, de Jesus, né? Porque ele quem fez. E A gente sempre glorificando e vendo o tanto que ele é bom. Então isso, de uns anos para cá, amadureceu a gente muito nesse ponto. Foi visível, foi notável. Porque e, no dia a dia, com os problemas, a gente vai perdendo um pouquinho a fé. Sim. Né? Principalmente as pessoas que estão com problemas, como você disse. Eu já estava com o pensamento de tirar a própria vida, porque Sim. as dores crônicas... Só quem tem sabe o que, que é. É. Né? É 24 horas. Ela está ali. Está uhum. aquela dorzinha. Pode amenizar com medicamento, mas ela está ali. Então a pessoa começa a entrar em desespero. Isso é, é normal. É muito bom, realmente, esse alívio, esse acreditar, essa fé na existência divina, que é o começo de tudo, que se não tiver essa fé, esse amor, não conseguimos, não. não vamos conseguir viver, não vamos conseguir ser o que podemos ser, né? Sim, com certeza. E o pessoal da clínica muito bem educados, né? É uma hum. equipe realmente preparada para receber as pessoas que estão precisando de alívio. Sim, graças a Deus. <risos> São as minhas meninas. Que bom, maravilhoso, é muito bom. Você quer dizer mais alguma coisa? Para algum, algum paciente seu? Alguém que queira ser seu paciente? Como procurar a clínica? Bom, nós ficamos na rua Senador Gomes, em frente àquele correio que a gente pega a mercadoria, né? O centro de distribuição. É, se quiser, também tem nas redes sociais: Spa Harmonize Frutal, no Instagram, no Facebook, né? E o que eu quero dizer, e sempre eu falo em todas as sessões, em especial é a gente glorificar o Senhor Jesus, porque Ele nos fez tudo para Ele, tudo por Ele, e, e estamos aí. Para quem precisar, né, tratar de dores, ansiedade, insônia, só nos procurar. Com muito amor, com muito carinho a gente vai atender. Com toda certeza. Obrigada, Obrigada pela a tua vocês presença, pela oportunidade. Muito obrigada, Deus abençoe alguém. muito o trabalho de vocês, isso é muito bom. Amém, que assim seja, abençoe o seu, que você possa Amém. chegar no quinto grau, né? Se Deus quiser. Com toda certeza, você vai voltar aqui e vai nos mostrar novos procedimentos. Então tá bom. E você, gostou? Vai e procura, e tá com problema de dor, tá com problema de insônia, não tá bem? Busque tratamento certo, busque algo que vai te ajudar, mas busque primeiramente Deus, nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. Clame, agradeça, seja grato pela vida, seja grato pela tua vida, pela tua família, pelo teu respirar. Aí sim, você vai se conectar com a centelha divina e vai ser muito mais feliz. Obrigada pelo teu carinho, pela tua presença. Esperamos vocês no nosso próximo programa. Até mais!